Criança. Quem é você? Como você foi parar aí? Sou apenas uma casa. Estou aqui há muitos anos. Como foi que você nasceu? Você tem pai e mãe? Tenho sim. Meu pai foi um arquiteto que me desenhou, acompanhou minha construção. Seu nome era Tertuliano Dionísio. Construiu muitas casas. Tenho outras irmãs em vários lugares. As que as estão altas. São engraçadas. Essas pernas se chamam pilotis. Elas conseguem me segurar no alto, deixando um grande espaço debaixo de mim, onde dá para brincar, guardar os carros, brincar de amarelinha. Ah, mas o que você vê aí de cima, então? Eu vejo muitos carros, pessoas e os pássaros. Alguns até fazem em menino. Tem café com pão aí? Posso brincar na sua varanda? Aqui sempre teve café com pão. Brinquedo espalhava no chão. Teve menino como você correndo pra lá e pra cá. Sempre teve música. Eu adoro música. Eu dei muitas festas, já teve até um casamento no meu jardim, acredita, bons tempos aqueles. Quando você crescer, você vai ser um prédio? Vai ficar pertinho dos aviões? Na verdade, eu tenho muito medo que isso aconteça. Eu tinha várias amigas que foram derrubadas para dar lugar aos prédios. É isso que acontece com quem é esquecida. Por isso, é importante cuidarmos das casas mais velhinhas. Elas têm muitas histórias para contar, muitas. suas amigas, elas são bem parecidas com você, né? Ah, elas mudaram muito. Estão muito diferentes hoje em dia. Além do mais, eu as vejo desaparecendo todo santo dia é uma. Pessoas pensam que eu quero continuar de pé para me tornar um museu, mas na verdade gostaria apenas de ser respeitada, como na época, onde várias pessoas viviam em mim. Os vizinhos comentavam como eu era bonita. Algumas pessoas têm lembranças comigo: se me tirarem daqui, vão apagar essas memórias. Derrubam as casas, para onde elas vão depois?